Sentimento de dor, saber o quanto é complexo Tentar distinguir a diferença entre amor e sexo É que sexo é um copo vazio você pode parecer até que tá preenchido Mas no fim de tudo você vê que é um buraco Que nunca vai ser preenchido Você acaba acordando Sempre de mal com você, igual acorda de mal comigo. Eu tento dizer e explicar, mas eu não consigo mais. É como se fosse um barquinho no oceano. Em vez de passagem, de pessoas que estão só passeando, e o que guia a direção é a correnteza do mar. Então não tem pra onde você fugir. É apenas você respirar, sentir, fazer, acontecer. De fato viver. Tem coisa nessa vida que é impossível de se descrever. Amor é rádio Sexo é Spotify Amor é ligação Sexo tá no Wi-Fi Amor é homem, homem, mulher, mulher E amor, sexo é homem, pai, mulher, mãe Amor é água, sexo é champanhe Amor Às vezes é um chá frio Sexo às vezes é um chá quente Ou melhor Sexo é um chá quente E amor é... Já me confundiu o amor já me confundiu Me quebrou, mas eu continuei Perseverei Vou falando aqui pra vocês Voltando no tema Sexo é um chá frio amor é um chá quente Amor é água Sexo é água ardente Um é alucinógeno Outro é bem psicológico Amor é orgânico Sexo é mecânico, vida sem amor e sexo é pânico. Assim que eu sigo, assim que eu penso, amor, sexo é papel higiênico e amor é lenço. Amor é sobe, desce e odeio. Amor é lágrima, sexo é umidade. Amor é, amor é céu, sexo é inferno. Um é momentâneo, o outro pode ser eterno, dependendo da forma que é estabelecida, é uma pessoa que vai passar o resto do seu lado, da sua vida. Tem pessoas que pensam que o sentimento é de afeto, mas na realidade você tem que nascer completo e pessoas pensam que tem que achar alguém para te completar. Mas na realidade o certo é se dizer, você tem que buscar alguém pra te complementar Afinal, colocar seu mundo inteiro nas costas de alguém é peso demais pra se suportar E o pior é se o pilar arrebentar, quem que vai tá lá pra te segurar? É difícil falar, é difícil pensar, mas na realidade independente do que aconteça O amor é foda, eu não tiro ela da minha cabeça em nenhum momento Mas a questão não é tempo, é você sentir que existem os elementos E o quatro elemento é você saber que tudo que tá aqui dentro é coisa que vai pra fora e o que tá dentro é amor, o sexo é o que tá lá fora A realidade é que o amor é uma história E o sexo é só mais uma página na sua trajetória Que às vezes não dá em nada Às vezes é algo momentâneo Às vezes é uma coisa que você se arrepende Enquanto o amor é uma coisa que tá na sua vida Que você se prende, ou melhor, aprende Não se repreende, você sente, presente, vê Que é isso que acontece com a gente É por causa do amor que todo dia eu acordo assim, sorridente